Acabando com a mente de todos os emocionados, é o um Mateuzinho. E no silêncio do meu quarto, muitas vezes eu chorei calado, e meu coração angustiado. Lembrando de umas fitas que me entristecia, me peguei lembrando do passado. E onde é que cê tava? E então tô fala pra mim, me deixou na fala. Você não tava aqui Bem quando o bagulho ficou louco Sem um real no bolso Você some do nada e me deixa sozinho É que minha véinha tem uma força imensa E até na tempestade não perdi a crença De tanta dificuldade tinha experiência Acredite, uma hora vem a recompensa. Eu pedindo para Deus para proteger que se chover é risco de alagar minha goma inteira. Justa agora que conseguimos uma geladeira que ganhamos da irmã da igreja. Eu pedindo para Deus para proteger que se chover é risco de alagar minha goma inteira. Justa agora que conseguimos uma geladeira que ganhamos Da irmã da igreja, acabando com a mente de todos os emocionados, é o Mateus. Que...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 Da irmã da igreja